Evangelho se dizer o dizer que é, é do tempo tem tem tem não. Evangelho é gerar não. Eu vou do não. Evangelho é não. é tem não. que ganhar não. Eu vou gerar do não. Eu não. Eu vou gerar Jesus. tempo não. desfazer o desejo do vosso pai porque o diabo quando fala mentira fala do que é próprio porque é pai da mentira vocês estão querendo o que? é mentira?